Mas eu quero. É, bom, eu acho que é quase chover no meu olhado falar dos, dos livros que eu escrevo, porque o meu maior agente é pastor dessa igreja. O Luciano tem propagado os meus livros mais do que eu. E eu agradeço tanto, não apenas pela divulgação, mas pelo, pelo estímulo, pela inspiração que ele sempre foi, inclusive nesse ministério. Eu sei disso, eu fico super constrangido. Mas eu tenho que aproveitar, claro, né? Então. <risos> mas eu sei que é por algo a mais do que a amizade que nós temos de muitos anos. É porque de fato ele tem encontrado nessa, nessa fonte, não é? nesse canal, algo abençoado e que eu quero que você saiba também. Então eu trouxe, né? são alguns livros, mas um tem sido bastante falado ultimamente, é o que, é o que eu tenho trabalhado mais fortemente, Liderança Acima da Média. Eu acho que alguns de vocês já têm esse livro, porque ele foi bastante propagado aqui desse púlpito. Espero que você tenha sido abençoado com essa leitura, ou esteja sendo. Se não foi ainda, ele está disponível. Há ali uma, uma área onde esses materiais estão disponíveis. O Fazedor de Discípulos, que é o livro do meu coração, é aquilo que a gente tenta viver todos os dias. Chaves da Relevância... Eu acho que há mais lá, mas eu só queria fazer menção de que esse material está à sua disposição ali, tá bom? No final, se você quiser, você pode levar para casa um. Mas eu quero, eu quero levar você a um texto que tem sido uma bússola para a minha vida nesses últimos tempos tanto que ele me levou a escrever Liderança Acima da Média. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 49. Porque eu vou explorar um dos muitos aspectos que estão nessa revelação. Eu tenho certeza que isso vai abençoar você, vai ajudar você a olhar para a vida de uma maneira mais positiva. Eu não sei, acho que não há mais ninguém no auditório como esse. Percebo que, ainda que haja alguns jovens, a maioria de nós já viveu o suficiente para saber que a vida não é linear. Mesmo a vida dos que se dedicam a servir a Deus com integridade, ela é uma vida de mudanças bruscas, às vezes de altos e baixos, às vezes ganhamos, às vezes perdemos, às vezes estamos eufóricos com as conquistas, às vezes estamos apreensivos por causa das perdas. E aprender a viver essa vida de uma maneira madura e aprender a crescer nos altos e baixos da vida, eu acredito que seja um dos nossos maiores desafios e necessidades. Eu quero ler esse texto, Gênesis, capítulo 49, versículo 22 ao 26. Ele é o tema desse livro, Liderança Acima da Média, da que eu tirei pelo menos o rumo para tudo que eu falei nesse, nesse material.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 e da madre. Repita comigo essas três expressões, diga, as bênçãos dos altos céus, as bênçãos das profundezas e as bênçãos dos seios e da madre. No versículo 26, Jacó termina a sua declaração dizendo, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi distinguido ou destacado entre os seus irmãos. Essa expressão me fisgou algum tempo atrás. Eu estava lendo esse texto e quando eu imaginei um, um, um ancião, o que nós temos aqui, eu acho que você é, conhece o contexto, é um patriarca, Jacó, já no final da sua vida, reunindo os seus filhos para liberar sobre cada um deles uma bênção e depois morrer. É mais ou menos esse o contexto. E quando o décimo primeiro filho se curva diante dele, José, ele faz essas declarações que nós acabamos de ler. e Ele termina essas declarações dizendo José foi destacado entre os seus irmãos. Ou seja, José viveu acima da média. José teve uma, uma trajetória que deu muito mais resultado do que todos os outros, embora tenham sido todos formados no mesmo ambiente, na mesma casa. E essa expressão chamou, meu, a, a, a, chamou a atenção do meu coração. Eu comecei a buscar que, o que faz de alguém uma pessoa que se destaca, não no sentido da exibição, não no sentido do marketing, não, não no sentido da competição, a proposta do reino de Deus não é nunca a comparação, eu não fui feito para ser melhor do que você, mas certamente eu fui feito para chamar a atenção de Deus, eu acho maravilhoso quando... O pai apresenta Jesus, quando Jesus se apresenta ali no Jordão para ser batizado por João Batista, e o pai diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Veja bem, Jesus não tinha nem começado o seu ministério público, ele estava com 30 anos e, e naquele momento ninguém, praticamente ninguém conhecia as suas virtudes, mas o pai já conhecia. Pai Celestial, e o Pai dá testemunho do filho, antes que ele tenha grandes realizações, antes mesmo que ele cumpra o seu ministério principal, o Pai diz, esse é o meu filho, e eu tenho prazer nele. Sabe, eu não sei você, mas eu vivo em busca disso, eu vivo em busca desse suspiro de Deus, dessa exclamação, dessa aprovação, e... E ler essa expressão, ser destacado entre os seus irmãos. Eu, eu, eu entendo isso como, esse aqui, ele saiu da mediocridade, ele, ele não aceitou viver como todo mundo vive. Ele foi além. E eu busco isso o tempo todo. Gostaria de, nessa noite, ser usado pelo Espírito Santo para provocar em você essa busca também. Que você realmente busque ser mais do que um crente, mais do que um pai de família, mais do que alguém que, ok, se mantém fiel a Deus e finalmente herda a vida eterna. Não, que você seja levantado nessa geração como alguém que manifesta com tanta clareza as virtudes e os sinais do reino de Deus, que aqueles que estão à sua volta e os ambientes onde você está plantado, eles mudam por sua causa. Eu tenho certeza que esse é o chamado de Deus para todos nós. Eu sou daqueles que acredita que todo crente, todo cristão é chamado para liderar. Eu sei que quando eu faço essa afirmação, ela bate assim no coração de alguns e encontra uma porta fechada, porque muita gente olhando para si, diz, não, líder eu não sou, eu não tenho essas virtudes. Bom, você pode até não ter certos dons de liderança, mas que você tem um chamado para liderar, certamente tem. Porque, no meu conceito, na minha concepção, liderar é influenciar. A liderança não tem a ver com status, não tem a ver com cargo, não tem a ver com microfone, não tem a ver com nada disso que a gente costuma colocar no hall das necessidades. Não, liderança tem a ver com provocar influência. E se Jesus Cristo disse sobre cada um de nós aqui que o servimos, que nós somos sal da terra e luz do mundo, nós não temos escolha, porque não é possível que o sal não provoque mudanças no ambiente onde ele é salpicado. Não é possível que uma luz se acenda e ela não provoque uma mudança geral. E nós, eu e você, somos sal da terra e luz do mundo. Portanto, eu quero... Desafiar você, como eu tenho desafiado a minha família, os meus filhos, as minhas ovelhas e os irmãos por onde eu tenho passado. A acreditar que é possível viver uma vida relevante. Uma vida que não simplesmente queima o tempo tão curto que nós temos aqui. E quando Jacó faz essa declaração sobre José, José se destacou. Ele não apenas... Dá o atestado. Veja bem, eu estou falando, é um pai já velho que olha para a vida dos seus filhos, já todos adultos, estabelecidos, e ele, ele põe um selo na vida de um deles. Esse aqui, ele viveu realmente num nível excelente. Mas Jacó não faz apenas a, a proclamação da aprovação. Na verdade, Jacó nos dá as chaves na medida em que ele fala. E, obviamente, eu não tenho aqui tempo para explorar tudo que está nesse texto, mas há segredos para que nós sejamos pessoas assim. Um desses segredos é nós termos senso de continuidade. Quando Jacó vai descrever José, Jacó diz, José é um ramo. E você sabe o que é um ramo. Um ramo não é uma planta. Um ramo é uma derivação. O ramo só existe porque a planta cresceu antes dele. É da planta que ele tira o seu DNA, a sua identidade, a sua sustentação, os seus nutrientes, e ele não é começo nem fim de nada. Sabe, às vezes nós achamos que para sermos pessoas relevantes, importantes, nós temos que ser é, protagonistas de alguma coisa. E a verdade é que nós temos que ser continuidade do que Deus já está fazendo. Eu fico altamente tentado em gastar o tempo que eu tenho aqui falando sobre isso. Mas eu vou resistir a essa tentação. Há outras virtudes aqui. José era ramo frutífero, diz o texto. Ou seja, esse, esse homem, desde a sua mocidade, ele tinha implantado no coração dele um senso de resultados. Ele não admitia estar no ambiente e ser refém do ambiente. Então, por onde José passava, e eu espero que boa parte de vocês aqui conheça a história de José, e se não conhece, poderia fazer esse exercício de durante essa semana ler aí os últimos capítulos do livro de Gênesis, porque é uma das histórias mais ricas da Bíblia. E você vai perceber que, onde quer que ele estivesse, fosse um ambiente favorável ou hostil, esse homem servia e... As pessoas que estavam à sua volta prosperavam por causa dele. O ambiente mudava por causa dele. Porque, de alguma maneira, Deus havia implantado no seu coração um chamado. Qual era o chamado de José? Servir. Eu estou aqui para servir. E onde quer que eu esteja, eu vou servir. E se eu servir, debaixo de integridade dos valores do reino de Deus... Então, o ambiente vai ser abençoado com o meu serviço. Foi o que aconteceu durante toda a vida dele. A vida não foi fácil. E aqui eu entro no tema que eu quero explorar nessa noite. Porque a vida de José foi cheia de reviravoltas. E muitas delas duras, bastante duras. De uma forma geral, nós esperamos que benção, quem aqui não gosta dessa palavra, né, benção, você quer ter uma reunião assim com o pessoal entusiasmado, anuncia a benção, todo mundo quer a benção, quem quer a benção aqui, levanta a mão, ok, tem uns ainda que não estão assim tão convictos, mas eu tenho certeza que mesmo esses certamente querem a benção, eu quero demais, eu preciso dela, na verdade é que a gente tem uma tendência de esperar que a bênção venha como, como assim, um chocolate bem embrulhado, sempre em circunstâncias bem positivas, e nós temos dificuldade de discernir, e principalmente de receber a bênção quando ela vem vestida de problema. Eu quero dizer para você que muitas vezes a bênção vem vestida de problema. E, e nós precisamos aprender. Eu, eu não diria que alguém nasce sabendo. Nós precisamos aprender a absorver as bênçãos nos ambientes mais diversos. Quando estamos na crista da onda ou quando estamos esquecidos em algum buraco dessa terra. Nós precisamos aprender a discernir a mão de Deus naquelas circunstâncias. Eu gosto demais das palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. Paulo escreveu assim, digo isso não por causa da pobreza, porque, preste atenção, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Chama a sua atenção para o verbo, eu aprendi. Ninguém nasce sabendo, mas eu aprendi a viver contente, a estar bem a permanecer equilibrado, a me sentir abençoado em toda e qualquer circunstância. No 12 ele diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo, e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, diga tudo posso, naquele que me fortalece, eu sei que muitos crentes gostam de pensar o versículo 13, quase que como uma proclamação triunfalista, tudo posso, yes, eu sou o superman, mas não é esse o contexto. O contexto é, eu posso estar honrado, eu posso estar na riqueza, e isso não vai corromper o meu coração, isso não vai me tornar menos dependente de Deus, assim como eu posso estar por baixo, eu posso estar numa situação degradante, humilhante, injusta, e isso também não vai corromper o meu coração, e nem vai roubar a minha fé no Senhor. Eu aprendi a viver uma vida equilibrada, eu aprendi a absorver as bênçãos de Deus nos ambientes bons e nos ambientes ruins. E José, esse personagem tão instigador das escrituras, ele viveu isso de uma maneira intensa. Se você fizer uma leitura atenciosa da história de José, filho de Jacó, as pessoas aí costumam chamá-lo de José do Egito. Quem aqui já se referiu a ele como José do Egito? Pois é, eu quero te corrigir, desculpa aí. Eu estou numa campanha mundial de resgate da identidade desse cara. Porque se tem uma coisa que ele nunca foi, é do Egito. É verdade que ele viveu muito tempo no Egito, ele sofreu no Egito, ele venceu no Egito, mas do Egito ele nunca foi. A sua raiz estava nas promessas de Deus feitas desde o seu avô Abraão. E quando ele estava para morrer, ele chamou os familiares e disse, eu sei que nós, como povo, vamos ficar aqui no Egito ainda por algum tempo, alguns séculos, mas quando nós formos para aquela terra de Canaã, que Deus prometeu aos nossos pais, por favor, eu já estarei morto, peguem os meus ossos e levem, porque do Egito eu não sou. Então, resgatado o nome e a identidade do nosso personagem aqui, se você fizer uma leitura atenciosa da história de José, você vai identificar pelo menos cinco fases, cinco momentos em que a vida virou, mas assim, virou, na maioria delas, sem nenhum aviso prévio. E há uma curiosidade, nesses momentos de virada, houve uma mudança de, de roupa. É, literalmente, suas roupas foram mudadas, e não apenas suas roupas, o cenário, a perspectiva, os problemas, os desafios. Eu vou fazer um resumo aqui, só para que você se lembre, se você não conhece a história, você se situe. José começou numa casa de pessoas que serviam a Deus. Seu pai, Jacó, é um dos patriarcas da fé. Seu avô, é, Isaac, eu falei Abraão, Abraão era bisavô. Seu avô, Isaac... Também, Abraão nem se fala, o pai da fé. Então a linhagem dele era maravilhosa. E os seus primeiros 17 anos foram na casa do seu pai. Um ambiente quase celestial. Eu não diria celestial porque ele tinha irmãos. É, é, esse é o problema. A igreja também seria um ambiente celestial se não houvessem os nossos irmãos. Não é verdade, queridos? Você pode, inclusive, dar uma olhada assim de canto de olho para alguém que te lembra que isso aqui não é o céu de vez em quando. <risos> mas foram anos, de... foram anos de oportunidade, porque a Bíblia diz que José era o preferido do seu pai. E no capítulo 37, eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo aqui, mas no capítulo 37, versículo 3, diz que Jacó que é o mesmo Israel, fez para José, e somente para José, eram 11 filhos naquela ocasião, mas ele fez apenas para José uma, uma roupa diferente, uma, uma, uma túnica talar de vestes compridas, e deu para ele. ele. Ele desfilava no meio dos irmãos com aquela roupa de preferido do papai. E sabe, eu não sei você, mas... Houve períodos na minha vida, eu que me sentia assim, o, o menino da, da túnica talar. Tá lá. Eu não sei se você já passou por isso, eu espero que sim, mas algumas vezes eu acordei de manhã e a vida estava tão feita, estava tudo tão pronto, as portas estavam todas abertas, parece que o vento só batia favorável, que eu, eu me sentia o filho mais amado de Deus. Eu, eu só não me entreguei, ao sofisma de que Deus realmente me prefere a todos vocês Porque eu leio na palavra que Ele não faz acepção de pessoas Mas há tempos na nossa vida em que tudo dá certo, não é verdade? Há tempos em nossa vida em que nós é, colhemos até aquilo que nós não plantamos E é importante aproveitar esses momentos Nos abastecer, estamos cercados de amor, de carinho, de direção eu fico pensando quanta gente desperdiça o tempo que tem na casa dos seus pais ou na sua igreja local, porque nem sabe essa pessoa que anos depois ela estará num lugar completamente sozinha, e se ela não se abastecer agora, talvez isso lhe faça falta lá adiante. José viveu assim, desfilando com a sua túnica colorida, o predileto do papai, até que houve a sua a primeira grande virada que foi quando os seus irmãos, cheios de ódio por ele, porque não entendiam seus sonhos, arrancaram aquela túnica e o venderam como escravo, e ele perde a sua família, enfim, perde tudo que tem, menos a fé, e é levado para longe, para o Egito. Imagina, querido, que mudança brusca. Você ser vendido pelos seus irmãos, ser traído a esse ponto, Ser arrancado, não só da sua geografia, mas ser arrancado da sua família. Família é o que mais nos dá senso de pertencimento. Ele era ainda um menino de 17 anos, imagine. E ele é levado e colocado no mercado de escravos para ser avaliado e comprado por alguém numa terra de cultura estranha. Que grande virada. Mas o José que... Aqui desfilando com sua túnica servia a Deus e ao seu pai, não mudou de coração no Egito. As circunstâncias mudaram, mas ele continuava sendo mesmo servo de Deus e servo das pessoas. José não servia no Egito porque era escravo, ele servia porque era servo, por natureza. Assim como ele servia ao seu pai e aos seus irmãos antes, quando era livre. Eu aprendo demais com essas coisas. Ele ele, naquele lugar, enfrentou todas as paradas que teve que enfrentar e cresceu. Foi comprado por um homem chamado Potifar, um egípcio. E Potifar prosperou por causa de José. José, com a sua lealdade, com o seu serviço, conquistou a confiança daquele seu amo, ao ponto de o um homem colocar tudo o que tinha na mão dele. É que a gente, às vezes, lê as páginas da Bíblia e perde a noção do tempo que se passa entre uma página e outra. Não é, não é fácil você galgar degrau após degrau, até ter a confiança de quem está à sua volta e até te sustenta. Mas há um momento em que ele é provado, em que ele passa por um teste de integridade, porque a mulher daquele homem, que eu imagino que devia se chamar potifera, porque... O potifar deve ser casado com a potifera, não é? Quem aqui já ouviu falar da potifera? Pois é, a potifera veio para cima de José, o assediou de todas as formas... E esse homem resistiu, eu fico imaginando, não havia uma igreja ali, não havia nem mesmo a sua família, nenhum tipo de fiscal da fé que pudesse dizer, ei, olha, cuidado, hein, eu estou de olho em você, nada, apenas o relacionamento dele com Deus e ele resiste àquele pecado. Não apenas ao pecado, imagine um jovem cheio de hormônios, cheio de desejos e uma mulher que podia lhe dar não apenas o seu corpo, mas podia lhe dar os privilégios que talvez ele desejasse se trabalhasse com a paixão dela por ele. Mas José disse não. E ele disse não de uma maneira tão radical. E os argumentos que ele, que ele usou para dizer não é não poderia eu ser desleal com seu marido que me confiou tudo, menos você. Eu sou um homem leal. Mas ele disse também, não pecaria eu contra o meu Deus. Veja bem, meus queridos, volto a dizer, sem nenhum tipo de fiscalização humana, numa terra estranha, onde ele poderia fazer o que bem quisesse, sem a pressão dos olhos julgadores das outras pessoas. Mas a sua relação com Deus era suficiente para mantê-lo de pé. E, aliás, um dos segredos de José está nas palavras do seu pai quando descreve disso. José é um ramo, ramo frutífero junto à fonte. O seu relacionamento com Deus o manteve. Tremendo. E para fugir do pecado, ele deixa as suas vestes nas mãos daquela mulher, e agora ele tem que mudar de roupa, porque a veste que ele tinha ficou. Ele é acusado de algo que não fez, e vai parar numa masmorra, um tempo de prisão injusta. Como você se comportaria... Talvez alguns de nós aqui estaríamos emburrados, duvidando de tudo que Deus havia falado. Um dia, na sua juventude, Deus lhe havia visitado com sonhos e Deus mostrava a sua família curvada diante dele. As pessoas entendiam mal aquela visão, porque diziam, quer dizer que você vai mandar em nós, vai governar sobre nós. Ouça, Deus nunca está interessado em que nós governemos uns sobre os outros. Deus está sempre interessado em que nós sirvamos uns aos outros. E quando Deus lhe põe numa condição de governo, Ele quer simplesmente que você use esse poder para servir. Era isso que significava a visão, os sonhos de José. E mesmo longe, por 20 anos, 22 anos, mesmo longe da sua família, na maior parte do tempo, sem ter sequer notícia, sem saber se seu pai estava vivo ou morto, ele manteve aquela fé no seu coração. E dentro daquela masmorra ele continuava esperando o que Deus ia fazer. Mas não esperando de braços cruzados, mas não esperando amuado, amargo, não de forma alguma. A mentalidade dele não é vou cruzar os braços até que Deus cumpra as suas promessas. A mentalidade dele era, Deus cumprirá as suas promessas. Enquanto ele não completa essa obra, eu sigo cumprindo o meu ministério, que é servir. Então, se eu estou numa prisão, o que eu vou fazer aqui? Vou servir. E pasmem, meus irmãos. A prisão, a cadeia prosperou por causa de José. Não me pergunte nem o que significa isso, eu não consigo imaginar o que seja, marciano, uma prisão próspera. Eu não sei se colocaram não é, TVs de 60 polegadas nas celas, eu não sei se o banho de sol ficou, mas eu sei que o negócio melhorou. E o carcereiro pegou as chaves e pegou a administração de tudo aquilo e colocou na mão de um preso. Porque preso ele estava apenas no ponto de vista... Físico, sua alma continuava livre para cumprir o plano de Deus. Eu estou aqui hoje quase contando uma história, né? não estou nem fazendo muitas aplicações, mas só da gente se lembrar ou saber da história de José, a gente já é desafiado. E ali ele serve, ali ele cumpre o seu ministério. Eu gosto de pensar que o ministério de José tem tudo a ver com o meu. Ou é melhor eu dizer que o meu ministério tem tudo a ver com dele. Sabe qual era o chamado de José? Dar sentido aos sonhos dos outros. Esse é o seu chamado também. Você foi levantado por Deus não apenas para cumprir os sonhos de Deus na sua vida, mas você foi chamado para dar sentido aos sonhos dos outros. E você pode fazer isso mesmo quando você está nos lugares mais obscuros da sua vida. Ali você pode dar sentido aos sonhos dos outros. Foi o que José fez. Deu sentido aos sonhos das pessoas. Conquistou novamente a confiança de, de quem estava sobre ele, o carcereiro. Até que chega um dia também, sem aviso prévio, em que novamente ele muda de roupa. Porque alguém bate a porta daquela cela e diz, ei, rapaz, se vista uma roupa digna, porque você foi chamado à presença do homem mais poderoso da terra, faraó. Ele também tem um sonho sem sentido. E o que eu acho tremendo é o fato de que José não teve que se alinhar com Deus, ele não teve que dizer, olha, peça uns três ou quatro dias para o pessoal lá do palácio, eu preciso fazer um jejum, né, dar uma esquentada aqui na minha relação com o Senhor. Não, estava tudo, tudo ativo, seus dons estavam ativos, sua fé estava ativa, sua confiança em Deus estava lá em cima. E a oportunidade se manifesta. Queridos, as oportunidades vêm. A pergunta é se nós vamos estar prontos. Porque às vezes, enquanto nós esperamos as oportunidades, nós não aproveitamos para crescer, a fim de que quando a oportunidade chegue, nós estejamos prontos para ela. O que José fez naquele tempo de escravo e naquele tempo de prisioneiro foi crescer. E quando, finalmente, a grande oportunidade de sua vida se manifestou, ele estava pronto para encarar. E todos nós sabemos que ele, por causa dos seus dons e daquilo que ele falou diante de Faraó, ele foi tirado do lugar mais indigno do Egito e colocado à destra do trono, daquele grande império. Agora, veja bem, eu, eu, eu quis gastar o tempo... Falando dessa trajetória, e aliás, deixe-me completar dizendo que talvez o momento em que José foi mais tentado não tenha sido o do dia da traição, nem tenha sido o do dia em que ele foi jogado numa cadeia por algo que não fez. Talvez o dia em que ele tenha sido mais tentado foi o dia em que ele estava colocado por Deus, num lugar de poder. E os seus irmãos... Aqueles que o haviam traído e vendido, agora estão diante dele e ele tem todo o poder para exercer justiça contra eles e se vingar. Mas nem o poder corrompeu o coração desse homem de Deus. Ele sabia que o poder não era para a vingança, ele sabia que o poder era para a benção. E se, imagine, se ele de alguma forma perde a oportunidade de abençoar a sua família naquele momento em que ele poderia abençoar, ele teria jogado no lixo as visões que Deus lhe havia dado desde a sua juventude e que havia mantido a chama no seu coração. Agora, eu quero, nessa parte final desse tempo com vocês, voltar a essas palavras de Jacó, porque agora Jacó, depois de já ter reencontrado o seu filho, está desfrutando da melhor terra que havia no Egito, porque José havia preparado esse caminho para a sua casa. Jacó está com a mão sobre a cabeça dele, José já é um homem, pai de família, com filhos. E Jacó diz, as bênçãos dos altos céus, as bênçãos das profundezas, e as bênçãos dos seios e da madre estejam sobre a tua cabeça. E de certa forma, o que o seu pai diz é, olha, eu fui muito abençoado, mas as bênçãos de meus pais não serão tão grandes quanto as bênçãos que você vai viver. Então estamos, entramos agora num lugar que a gente gosta de entrar, o lugar da bênção. Eu queria dizer para você, querido, que em todo tempo tem bênção, em todo tempo tem bênção. Nós precisamos aprender a não apenas, veja, essa é a mensagem central que eu quero deixar no seu coração nessa noite. Nós precisamos aprender não apenas a superar, especialmente os tempos difíceis, não apenas a sobreviver aos desafios da vida, porque eles virão, eles estão aí. Sejam em forma de honra, sejam em forma de humilhação. Eles virão sobre todos nós. E nós precisamos não apenas superar esses tempos, sobreviver a eles, manter a nossa fé. Mas nós precisamos aprender a absorver a bênção que cada um deles traz. E as palavras de Jacó aqui me abriram um portal para que eu compreendesse certas coisas da minha própria vida. Porque Jacó fala de três fontes, ou de três tipos de bênçãos que nos vêm, nem sempre nos atingem, porque nós não estamos conectados. Ele fala das bênçãos dos altos céus. Sabe, de fato... Há determinados momentos na nossa vida em que Deus interfere de uma maneira direta. Eu não sei você, mas eu tenho, eu tenho muitas situações em que... Depois eu não tinha explicação para aquilo que aconteceu. A única explicação que eu tinha era... Deus fez Deus fez isso, Deus trouxe esse livramento, Deus me colocou nesse lugar que eu nunca conseguiria alcançar, eu nunca conseguiria conquistar, foi Ele, Ele fez sozinho. Quantos aqui tem testemunhos assim? Sabe, nós precisamos ser menos naturais e mais espirituais para perceber, porque alguns de nós fomos tão treinados a vivermos uma vida natural, que até quando Deus faz milagres, nós ficamos procurando um jeito de explicar. E quando nós procuramos um jeito de explicar naturalmente o que Deus faz diretamente, nós tiramos de Deus a glória que é dEle. E eu vou te dizer uma coisa, Deus ama você. E Ele faz coisas extraordinárias para lhe abençoar. Mas há um princípio que nós nunca devemos nos esquecer. Tudo o que Deus faz, Deus faz para a glória do seu próprio nome. Então, se Deus faz, nós precisamos aprender a dar glória ao seu nome por tudo o que ele faz. Sabe, a linguagem de ações de graças precisa ser a nossa linguagem. Mas não é tão difícil nós discernirmos, nós percebermos e até reconhecermos, darmos crédito àquilo que Deus faz, às bênçãos dos altos céus. Porque tem coisa que não tem jeito, você tem que olhar e falar, foi um milagre. Foi um milagre. E eu profetizo que a sua vida será marcada por muitos milagres. Não apenas no sentido dos livramentos, mas no sentido daquilo que você é projetado para conquistar para muito além da sua capacidade. Por exemplo, eu estar aqui, ministrando a uma igreja como essa debaixo da bênção de pastores que eu admiro. É um milagre. Se você me visse na minha estreia de pregador, você não viria hoje aqui. Foi terrível. Eu não vou nem lhe contar para não gastar tempo com coisa que não vale a pena ser lembrada. Milagre. Milagres. As bênçãos dos altos céus. Mas... Jacó fala também da bênção das profundezas. E talvez seja mais difícil nós reconhecermos as bênçãos das profundezas. Bom seria que nós vivêssemos assim sempre na crista da onda, não é verdade? Portas abertas, honra, bons amigos, gente fiel ao nosso lado, Deus operando coisas maravilhosas, as claras... Mas como eu disse no começo, a vida nunca é linear. Às vezes nós estamos, sim, na crista da onda, mas às vezes mesmo o servo mais fiel está numa caverna, está num vale. Como a gente gosta do Salmo 23. Quem é que gosta do Salmo 23? É tão refrescante, não é? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar. Em pastos verdejantes, leva minhas águas tranquilas, refrigera. Ai, bom, né? Quem gosta? É maravilhoso viver nos pastos reverdejantes, beber das águas de descanso. Mas eu vejo que algumas pessoas não gostam muito quando o Salmo 23 muda de cenário. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Gente, o vale já é difícil Da sombra já ficou pior E da morte Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim onde, na antessala do céu, não, na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu quero dizer para você que há bênçãos que só nos alcançam nas profundezas, nos lugares mais solitários, mais sombrios, mais ameaçadores, mais hostis da nossa vida. Porque ainda que você esteja ali, se sentindo só, desamparado por todos os seus amigos, e até mesmo por Deus, Ele está com você. É que Deus resolveu não fazer de nós filhos mimados. Escuta, se você está procurando um pai bonachão, que vai colocar você numa redoma intransponível, para que você seja uma criança eterna, não busque a Deus, porque Ele não é esse Pai. Ele é um Pai fiel, zeloso, comprometido com o nosso crescimento. E o nosso crescimento precisa dos momentos, dos tempos de pressão, de solidão, de pavor, de medo. E feliz é aquele que consegue, ouça, Feliz é aquele que consegue comer um banquete cercado por inimigos. Esse é o homem que aprendeu a receber as bênçãos das profundezas. Sabe, queridos, eu, eu, eu tenho certeza do que eu estou falando, olhando para a Bíblia e olhando para a minha própria vida. Há unções. Todo mundo gosta da unção aqui também, não? Há unções. sonhos que nós só recebemos nesses lugares obscuros. <risos> Preparas uma mesa perante, unges a minha cabeça com óleo. Eu estou querendo te dizer que esse óleo não cai quando você está lá no, no pasto verdejante. <risos> esse óleo cai sobre a sua cabeça quando você está cercado de inimigos com facas nos dentes para te devorar. E ali o Senhor está com você, trabalhando a sua alma, empoderando o seu espírito, te dando uma palavra de conhecimento, aumentando a sua fé. As bênçãos das profundezas, todos nós precisamos dela. O que Jacó está dizendo é, José, você ainda vai viver muito, eu estou no fim da vida. E tudo aquilo que você angariou, tudo aquilo que você recebeu, tudo aquilo que você aprendeu nos calabouços, nas cisternas, vai ser agora usado para o seu futuro. As bênçãos das profundezas vão abrir caminho diante de você. Quem está entendendo? Talvez alguns de vocês estejam passando por esses vales e quem sabe esperando que eles terminem para serem abençoados porque nós fomos treinados a encontrar a bênção apenas quando a coisa vai aparentemente bem mas ouça todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus mas a qual fala ainda da bênção das bênçãos dos seios e da madre a figura aqui é de um bebê que está amamentando no seio da sua mãe. Você pode desenhar essa, essa, essa imagem na sua mente, um bebê que está amamentando no seio da sua mãe. O que um bebê pode devolver naquele momento? No máximo, daí algumas horas, uma fralda cheia, né? <risos> mas alguém de carne e osso Sendo usada por Deus, mas de carne e osso Que está dando de si mesmo Para aquele, aquela coisinha <risos> A imagem é essa Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo É que muitas vezes na vida Deus nos põe nessa condição Deus levanta gente. Não são intervenções diretas como as bênçãos dos altos céus, mas Deus levanta gente de carne e osso para investir em nós sem esperar nada em troca. Gente que nos dá o seu seio. Eu posso me lembrar de tantas pessoas na minha vida que me deram o seu melhor quando eu não tinha. Eu me lembro quando eu cheguei a Ribeirão Preto com 20 anos. Eu estou com 54 agora. E eu cheguei aos 20 anos, vindo do norte do Brasil para plantar uma igreja, um missionário com 20 anos, sozinho. Eu não tinha currículo, eu não tinha experiência, eu não tinha nem cara de homem, porque eu era um menino. Eu tinha um chamado e uma paixão. E eu me lembro, e nunca vou me esquecer, do casal, abastado, rico, que olhou para mim e acreditou no ministério que eu dizia que eu tinha. E esse casal me recebeu. Eu não tinha ninguém naquela cidade, mas essas pessoas disseram, você, você tem a nossa casa. É, a nossa casa. Você pode começar aqui, o que você veio fazer, começar uma igreja? Então, você tem a nossa casa. E por um ano, eu todos os dias almocei com aquela família. Todos eles se converteram. Aquela mulher já era convertida, nova convertida. Se converteu dentro da igreja católica teve uma experiência de conversão a Cristo. E ela abriu a sua casa, e o seu marido aceitou me receber, e por um ano eu convivi com ele, todos os dias. Eu nunca vou me esquecer que, naquele Natal daquele ano, eu estava longe da casa dos meus pais, eu estava longe da minha noiva, minha esposa, a Mônica. Éramos noivos. Era uma noite, confesso, um pouco deprimente para mim, era a primeira vez que eu estava passando o Natal longe da minha família, porque eu estava distante plantando uma igreja. E aquele casal me disse, nós vamos fazer algo somente entre nós, a nossa família, os nossos filhos. Eu não vou me esquecer nunca do momento em que aquele homem, aquele empresário, começou a distribuir os presentes para os seus suas filhas, três filhas, também para o genro, e entre aqueles presentes, haviam para mim. Gente, hoje eu já sou alguma coisinha a mais. Quem sabe você já me conhece pela internet. Eu já tenho até livro escrito. Mas naquele tempo eu não tinha nada. Eu não era ninguém. Mas Deus levantou pessoas para me dar do que elas tinham para que eu pudesse cumprir o meu script na vida. Meus pais fizeram isso, talvez você não tenha percebido, você, jovem, é tão comum que um jovem despreze todo o respaldo que tem dentro de casa, ele quer viver o que está lá fora. E, às vezes, ele perde a oportunidade de se abastecer no seio, que não vai estar sempre disponível para ele. Muitas vezes... Você tem a oportunidade de estar na igreja junto com um líder, com um pastor, com um discipulador, com alguém que tem os seus problemas, que tem a sua vida, que tem os seus desafios, mas que decidiu, por puro amor, dar o seu tempo para você, dar o seu conhecimento para você, investir em você. Que as bênçãos dos seios e da Madre você precisa aprender a reconhecer essas fontes, a ser grato diante de Deus e das pessoas. Porque aqueles que aprendem, não apenas a absorver dos milagres, mas a absorver dos problemas e da bondade dos outros, esses se tornam homens e mulheres acima da média, destacados entre os seus irmãos. Suas vidas se tornam vidas relevantes, influenciadoras, inspiradoras. Eu espero que você aprenda a viver assim. Amém? Por favor, levante bem alto a sua mão. Eu gostaria de fazer uma declaração profética sobre você. Que as bênçãos dos altos céus, que as bênçãos das profundezas, e que as bênçãos dos seios e da madre estejam com você e que você desfrute de muito mais do que o que os seus pais sejam naturais ou espirituais desfrutaram porque quem vive com Deus onde quer que esteja está crescendo você recebe isso?